Na ocasião, também aconteceu a assinatura do Termo de Intenção de Cooperação Técnica entre o IFRJ e a Secretaria de Estado de Cultura e de Economia Criativa do Rio de Janeiro e foi realizada uma visita guiada pelas dependências do teatro. Estiveram presentes no evento o reitor do IFRJ, Rafael Almada, a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Daniele Barros, e a presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino. O reitor falou sobre a importância da parceria entre as instituições para a realização do papel social do IFRJ. Esse momento é muito importante para o Instituto Federal do Rio de Janeiro, porque acho que consolida a nossa instituição como uma instituição que faz muita pesquisa, faz muita extensão, com resultado para a sociedade. No momento que a gente começa a identificar o Instituto como uma instituição da área de produção cultural, da área de química, da área de meio ambiente, da área agrícola, pela né? diversidade de campos e discursos que a gente possui, a gente se reforça como uma instituição de pesquisa e extensão do estado do Rio de Janeiro. Então a gente está muito feliz com essa oportunidade, é um projeto desenvolvido por alunos e professores do campus Paracambi e que tem é, reflexo direto para todo o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil.